Oi, tudo bem? Vamos lá, hoje dia 30 de outubro, nós estamos indo para a última semana do, do nosso mês Outubro Rosa e eu fiz várias palestras neste mês e sempre perguntava para as mulheres, vem cá, mudou alguma coisa da sua atitude, é, o estímulo ao Outubro Rosa, esse mês de conscientização, Quais de vocês aqui neste mês procurou um mastologista, foi ver alguma alteração da sua mama? E a resposta era a mesma, que não mudou nada. Então, o que eu quero deixar aqui, o recado é isso, despertar vocês, porque a gente falou muito o mês inteiro sobre o tema, publiquei vários vídeos. Mas se isso não gerar mudança de atitude, não vai ter servido para nada. Então procure seu mastologista e procure principalmente se você tem história familiar de câncer de mama, para você realmente estar tá atenta e se prevenir desse mal que acomete tantas mulheres. Um abraço!